Elaborar um documento jurídico ou negociar um contrato é um processo demorado e frustrante. Você gasta horas escrevendo e negociando contratos, propostas e outros documentos legais usando um simples editor ou complexas soluções. Envie e recebe documentos em Word e PDF, trocando informações, headlines e excessos de e-mails. Sem contar o gerenciamento, aprovações internas e espera de advogados. Isso é doloroso, além de trabalho intenso e ineficiente, ocorrem muitos erros. Você já considerou quanto dinheiro e tempo isso custa? Imagine se houvesse uma solução. Bem-vindo a Juridoc, a sua solução completa para documentos legais mais inteligentes. Para fácil criação, negociação, assinatura e gerenciamento de contratos. Sua única plataforma para o controle total de fluxo de trabalho de documentos legais. Você pode acessar rapidamente a nossa Biblioteca de Modelos aprovados para criar documentos personalizados em minutos. Também pode decidir pela importação do seu próprio documento e automatizá-lo online com o nosso surpreendente editor que permite criar seu próprio modelo. E você não precisa ter PHD em codificação ou arrastar e soltar blocos o dia todo. Você faz tudo isso usando campos correspondentes. Com o nosso gerenciamento Workflow, você automatiza o processo de aprovação com seus colegas ou convidados externos. Assim, você garante que está enviando o documento certo durante a negociação com seu cliente. Elimine as alterações de e-mail sem fim sobre uma cláusula específica. Discuta os termos online e resolva quaisquer problemas que atrasam a assinatura dos seus contratos. Todos têm acesso às versões mais recentes e também as anteriores em um único lugar. Com notificações em tempo real, você saberá quando suas transações são atualizadas ou alteradas. Assim, ambas as partes são incentivadas a avançar e reduzir o tempo com as assinaturas. Ao finalizar um acordo, o documento poderá ser assinado online com o mesmo valor jurídico que um contrato em papel. Não há mais impressão, digitalização ou trocas de e-mail. E todos os documentos são armazenados em nossos servidores seguros. A Juridoc também oferece um recurso incrível, alertas inteligentes para você nunca mais perder um prazo ou uma integração do CRM com seus modelos, o que elimina a necessidade de redigitar os detalhes. Por fim, nosso relatório completo oferece à sua equipe as informações necessárias para acompanhar o status de cada contrato ao sinalizar o andamento e o que precisa ser feito em suas negociações. Ah, e mais uma coisa, estamos usando Machine Learning e Inteligência Artificial para ajudá-lo a fechar negócios rapidamente. A Juridoc facilita a criação e entrega de documentos legais e ajuda você a economizar uma tonelada de tempo e dinheiro e conquistar muito mais. Então, se você está procurando aumentar a produtividade da sua equipe, suas vendas e melhorar sua compliance, faça agora mesmo a sua inscrição com a Juridoc.